Oi gurias, tudo bom? Estou aqui hoje para compartilhar com vocês um truque de unha que eu uso há muito tempo e que vem se popularizando muito na internet que são os adesivos caseiros. Para quem não tem coordenação, assim como eu, de fazer o desenho à mão, nas duas mãos, quem não, tem, quem não é ambidestro, então usar esses adesivos torna tudo muito mais fácil. Eu, eu fiz aqui com vocês dois modelos, três na verdade. Eu fiz dois de adulto de unha comprida e um pequenininho de criança para mostrar como faz. Isso aqui é muito prático porque o adesivo de criança de verdade custa muito caro. Então fazer assim os pequenininhos e deixar para eles brincarem para aprender a aplicar sozinha é muito mais fácil e muito mais econômico também. Principalmente porque a criança aqui de casa gosta de aplicar o adesivo em todo mundo. Então eu já, fa eu já fiz esse aqui para dar para ela. E fiz dois para mim e eu fiz aqui em vídeo com vocês, então vamos para o passo a passo. Para fazer esses adesivos, a gente precisa de uma caixa de leite ou de leite condensado, qualquer caixinha tetrapack. Eu usei a de caixa de leite e aí eu cortei ela em seções. Eu fiz, em, eu fiz com dois pedaços, mas tu pode aproveitar ela em quantos pedaços tu quiser. Eu medi a minha unha e mais ou menos o tamanho da unha da pequenininha que vai usar os adesivos. Então eu já fiz os quadradinhos, as marcações, para fazer o adesivo do tamanho certo. Se tu quiser fazer no olho, tu também pode, mas eu acho mais fácil ter a marcação e não ficar gastando base a troco de nada. Eu fiz a marcação com caneta bique mesmo, mas se tu quiser que ela se mantenha por mais tempo, tu pode tentar fazer com marcador permanente. O primeiro passo do adesivo é passar a base, então tu passa como se tu realmente fosse pintar a tua própria unha, Passa uma camada de base bem generosa, não pode ser muito fininha, porque é isso aqui que vai fazer o adesivo descolar desse, desse papel, desse papelão. E entre cada camada precisa ter pelo menos 6 horas de secagem. Então é um processo que demora um pouco mais, mas também é super rápido de fazer, demora. Tu faz a, passa a base bem rapidinho, espera secar e aí tu pode fazer o desenho. Eu fiz um de florzinhas, para unha e um de vaquinha azul mas tu pode fazer o adesivo, o adesivo que tu quiser, tu pode fazer o desenho que tu quiser se tu quiser fazer ele inteiro de uma cor só e depois recortar em pedacinhos e colar os pedacinhos na unha também pode eu fiz em desenhos porque era o que a gente tava mais querendo usar mas pode fazer como tu achar melhor se o desenho estiver bem seco é só passar mais uma camada de base e aí sim deixar secar e tá pronto os meus aqui já estão, já estão os que eu fiz com vocês, então eles estão bem prontinhos. E aí tu só vai dar uma cutucadinha assim na bordinha aqui da base e ela vai soltar facinho. Esses adesivos duram mais ou menos uma semana, se tu guardar ele fechadinho numa pasta ou num saquinho. Porque como a base, ela vai ressecando com o tempo, ele vai ficando meio quebradiço e pode ficar mais difícil de tirar daqui. E aí no tirar ele vai rasgar. Então, normalmente eu faço e já uso tipo, na semana seguinte ou uns dois três dias depois. Se tu gostou da dica, não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o like aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau!